Estamos neste enorme monumento, Crônicas Georgianas, em Tbilisi, com vista para o mar de Tbilisi. Este é um monumento fantástico que retrata vários aspectos. O mais interessante para nós seria aqui os símbolos iógicos do sol e da lua e os animais indianos. O elefante, o pavão, o leão, todas essas coisas juntas e uma dessas pessoas que supostamente leu Mahabharat, e foi profundamente influenciado por isso, escreveu alguma outra expressão poética de natureza semelhante. Acima de tudo, tradicionalmente, sabemos que um dos Saptarishis, um dos discípulos diretos de Adiyogi, veio para a Ásia Central e estabeleceu várias coisas aqui. Mas só sobrou um pouco disso, mas existem manifestações de formas elipsoides ou lingas em muitas partes desta região, a Europa Oriental e a Ásia Central estão cheias disso. Bem, muito pouco disso permaneceu, essas são mudanças culturais e religiosas que aconteceram na história do tempo, mas definitivamente influenciaram profundamente. Mesmo agora, as pessoas nesta região têm um inexplicável desejo de um processo espiritual de crescimento, porque a busca que foi incutida neles há milhares de anos, de alguma forma, ainda continua, e espero que os seus anseios espirituais sejam realizados, é meu desejo e minha benção que eles encontrem realização nisso, vamos ver o que podemos fazer sobre isso, muito obrigado.